Fala pessoal, e aí, como é que vocês estão, cara? Sabadão, 10 horas da manhã, e eu estava aqui, cara, tudo lindo e maravilhoso Comemorando o crescimento do meu canal, as horas assistidas, o aumento de inscritos Bora dar uma olhada aqui Olha só Estava aqui, ó, estamos quase na metade dos requisitos para monetizar, cara Olha só, 5,3 mil visualizações a mais que o habitual, 100 horas a mais assistidas durante 28 dias do que o habitual E 46 inscritos a mais do que o habitual, cara Então a gente tá atingindo um crescimento muito bom, mas muito bom mesmo, cara E... Tamo feliz, cara, tamo feliz Eu já aprendi a ficar feliz com pequenas coisas e eu acho que nesse governo que a gente tá tendo agora, é a hora que você mais precisa ficar feliz com pequenas coisas, cara. Por isso até que eu estou de vermelho aqui, olha só. Vermelho no coração. E, cara, o barba entrou. O barba tá aí, cara. E o barba prometeu pequenininho picanha para todo mundo, mas sabe que nem todo mundo tem dinheiro. Ou seja, o Barba está com planos de retirar a minha picanha e retirar a sua picanha e pegar a nossa picanha e dar para aquele jovenzinho é, excluído da sociedade, né? vítima da sociedade, que só rouba um celular para tomar uma cervejinha, cara. Uma única cervejinha. Então, o Barba irá retirar nossa picanha e vai dar para esse jovem vítima da sociedade. Vamos aqui para outra tela do, do nosso canal para te mostrar um acontecimento deveras inusitado e engraçado. Vou trocar aqui o verley Olha só Eu fiz esse vídeo aqui, cara Como funcionam os barris e vinho De uísque, coisa e tal Pra ajudar um inscrito que fez uma pergunta dessa, né? Aí eu coloquei aqui essa bandeirinha do, do Brasil vermelha Assim, porque eu gostei, achei bonita Né? Porra, mano Pra que que eu fui botar essa bandeira vermelha, cara? Olha o que que me aparece nesse vídeo Olha aqui, ó Olha o vídeo aqui, como funcionam os barris Apareceu... Esse carinha aqui, ó, JP Feroli. Olha o que que esse cara aprontou para cima da gente. Mano, tu tem coisa pra cacete. Por que tu não faz uma base na primeira vila, a vila pesqueira, para ajudar a galerinha mais nova? Eu mesmo, tô pensando muito. Tô penando muito. Desculpe aí pelo meu português. Porque eu fui mal alfabetizado no governo Bolsonaro, cara, oh, não sobra recurso, depois que começa a ter muita radiação, quase sem recurso nenhum, estamos sofrendo, cara, estamos sofrendo aqui, estamos entregues ao crime, vítimas da sociedade, vamos ter que começar a soltar os novatos no DR, oh, meu Deus, e agora, quem poderá nos defender? Será que é você, Marco? Será que é você que vai defender esse povo? É você que vai pegar os seus itens que vocês têm demais e você vai sair distribuindo, fazendo base na primeira vila pesqueira, cara. É você que vai fazer isso, Marco? É você. É você, porque você joga. Você joga muito tempo, Marco. Você, você tem muitas horas de jogo. Você tem muitos itens. Você é rico. Você vai... Você vai ter que nos ajudar, Marco. Você vai ter que compartilhar os seus itens, porque, porque, Marco, nós estamos morrendo. Marco, nós estamos sem saber o que fazer, estamos penando sem itens, Marco. Marco, meu Deus, Marco. Meu Deus, Marco, nos ajude. Ó, oh, Marco. <risos> Pessoal, pessoal, pessoal, me desculpe, eu, eu estou arrependido. Do que eu acabei de fazer nesse vídeo, eu estou muito arrependido, eu estou triste. Foi um ato desmedido, cara. Foi um ato vil. De tamanho, tamanho de desrespeito com as pessoas que sofrem nesse jogo. Pessoas que não tem o que comer. Pessoas que não tem papel higiênico. Pessoas que não podem criar seus filhos em paz nesse jogo. Meu Deus, cara. Como eu pude ser tão tirano. Como eu pude ser tão insensível, cara. Desculpe, cara. Foi influências do governo de Bolsonaro, cara. Foram influências bolsonaristas em mim. Mas agora... Agora o amor venceu. Agora... Faremos o L. We will make the L, -L É isso aí, cara. Faremos o L. Então... Vamos juntos aqui... Destruir os meus itens No D.I.R Eu estou arrependido Das minhas atitudes Cara eu, eu não tenho palavras Para expressar A tristeza e a vergonha Que abatem o meu coração Neste momento Então vamos lá pro jogo Então pessoal Estamos aqui em Chilman. Vejam, a cidade está lotada. E eu estou aqui nos meus acampamentos. <risos> Olha só: Temos aqui 1,5K barris de vinho, cara. Se a gente for abrir, dá mais de 12 mil garrafas. E vai nos retornar aqui 1K de barris. Temos casas, casas e mais casas, carnes, comida, mel, açúcar, madeira para esquentar os necessitados, as pessoas que estão no inverno passando frio. Temos cola para consertar os seus nobres e humildes equipamentos. Cara, nós estamos aqui, olha só, um barris com milhões e milhões de litros de diesel tudo coisas extremamente desnecessárias, cara. Eu estou acumulando aqui posses. É sem tamanho, cara. Para que que eu estou acumulando essas posses? Tem pessoas passando fome, mano. Para que que eu estou com isso? O que é que eu estou fazendo, cara? Quem sou eu? Para que que eu quero tudo isso? Olha só. Depósito de sobreviventes aqui sem nem abrir. Presentes de Natal de colecionador. Meu Deus, uísques, vinhos. Mais casas, abrigos, barracas, cabanas. Meu Deus, um terem desmontado. Um terem montado. Porrão, poços, sepulturas, purificadores de água, estufas. Meu Deus, gelo, água, remédios, vinho, carne. Nossa, quanta coisa, mano! Carnes pobres, vegetais pobres, mais carne pobre, canja pobre, carcaças. O que que eu quero com tanta coisa? Um belas, um helicóptero, dois baves, dois camais. Meu Deus, cara! O que que eu vou fazer com tanta coisa? Devemos doar. Para os mais necessitados Devemos fazer a nossa Contribuição Para tornar o mundo Um lugar melhor, cara Vamos agora tornar o mundo Um lugar melhor Vamos procurar aqui um cara pobre Um cara muito pobre Você, Hopi Michaels Você, Hop Michaels Que está aí, pobre Muito pobre Você vai ser ajudado agora, cara Chegamos Hop Michaels e é hoje que você vai ser ajudado, olha aqui, deixa eu ver se eu tenho mais algum lixo aqui, ó. tem lixo aqui ainda, toma todo o nosso amor Hop Michaels, Hop Michaels meu filho, olha aqui, peguei a canja e vamos enviar o nosso amor, a nossa contribuição, o nosso carisma, a nossa força para o nosso amigo Hop Michaelson. Hop Michaelson! Pegue todo o nosso amor! Ah! Por que, que eu estou sem acesso ao servidor? O servidor não quer que eu espalhe o amor pelo mundo! Meu Deus! Ah, não foi de novo! Ah cara! E o que que eu faço aqui agora? E agora? Quem poderá me defender? Eu preciso espalhar o amor! Para o Hop Michelson. Hopi Michelson. Michelson. Cadê você? Hopi Michelson. Você está aqui, Hopi Michelson? Onde está o Hopi Michelson? Nossa, o Hopi Michelson sumiu. Meu Deus, vamos em busca do Hopi Michelson. Em busca do Hopi Michelson. Oh, não. O Hopi Michelson sumiu. E agora, pessoal? E agora, pessoal? O que, o que faremos? Não tem mais nenhum pobre por aqui. Bom, a gente tem que espalhar o nosso amor de um jeito ou de outro. Então, vamos mandar aqui para o Fly. Flyzinho. A L Flyzinho. Meu nobre! de todo o nosso amor e contribuição. Vai! Vai! Foi. O seu pacote foi enviado! Beleza, agora a gente vai voltar para nossa mansão. Cadê nossa mansão? Estamos de volta aqui na nossa mansão. Pobres Humilhados com Sucesso! É isso aí, cara. Meu amigo, ninguém irá te salvar. Não peça por peixes, aprenda você mesmo a pescar. E me vou, me despeço de vocês com esta nobre reflexão. Aprenda a pescar, não implore por pedaços de peixes. O Marco está aqui, na casa dele, fazendo vídeos no YouTube para tentar mudar de vida. Com apenas um notebook, cansado, com defeitos, sistema operacional fraquíssimo. Cara, ninguém virá me salvar. Ninguém irá te salvar. Cara, eu, eu tenho coisas melhores pra fazer também, cara. Você acha que eu vou perder meu tempo, cara? Indo pra primeira cidade do jogo? Ficar doando coisa pra um bando de gordo que tá jogando um joguinho de celular, cara? Não vou, cara. Não vou. O Marco. Possui aqui, olha só. Olha só. Vamos ver aqui o canal do Marco. O canal do Marco. Vamos aqui em playlists. Olha só. Playlists. Cadê, cadê, cadê, cadê, cadê? Cadê, cadê, cadê? Olha só, o Marco tem playlist de Natal do DR, que tem várias dicas também. Marco tem uma playlist só de dicas para iniciantes. O Marco. Tem outra playlist de dicas para iniciantes. O Marco possui gameplays. O Marco tem outra playlist aqui de dicas e tutoriais. E o Marco ainda tem game, mais gameplay aqui de D&R, cara. Se eu não te ajudei ainda, é porque você não quer se ajudar. Essa é a questão. Você... Não está querendo se ajudar. Se ajude, cara. Se ajude. Seja o seu próprio salvador. É isso. Marco se despede de vocês. Um abraço. Um beijo. Do fundo do coração. Eu desejo sucesso. Para mim. Para vocês. e Eu espero... Que a galera anti-horária, petralha, se chame do que você quiser chamar, nunca bata a minha porta para tentar tirar o pouco que eu tenho. O pouco que já é muito pouco e que eu estou tentando fazer mais com este pouco que eu tenho. Pessoal, sejam seus próprios salvadores.